E salve, salve Tibianos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de coisas diferentes, mas que está ligado a nós: a proibição dos palavrões, algaritmo do YouTube e a porra do clickbait. E vamos entender como tudo isso tem a ver com Tíbia e com o nosso canal após a intro. São poucas as vezes que eu gosto de abordar um tipo de assunto que é um pouco mais complexo, mas que ainda assim ajuda vocês e também ajuda o canal. Por isso que é importante você assistir, porque você não só acompanha o cateroide, como também acompanha outros canais. E eu duvido muito que você goste de ser enganado. Algumas pessoas que já estão informadas nessa questão de palavrão, que não pode mais, e o YouTube está proibindo, entram em contato comigo, preocupado, porque aqui a gente é muito educado, né? Quase não fala palavrão. O YouTube colocou um botezinho para ficar funcionando dele. Fica verificando todas as tags para não ter tags apelativas Onde faça o criador de conteúdo Se beneficiar de coisa que não existe Ou da desgraça de alguém Ou da apelação sexual de alguma coisa Que não é o nosso caso, né? O que se encaixa bem no nosso caso é a questão dos palavrões Então pra responder você que tá preocupado Com essa questão Caralho, Cateroide, tá fudido, fala uma pá de palavrão, mano na verdade não vai acontecer nada com palavrão no intuito de ser uma zoeira, uma força de expressão, puta que pariu o cara pagou 7 kk de hunted e o outro ainda pagou 10, vai tomar no cu mano, não vai dar nada o que tá dando problema inclusive com alguns outros canais que nem é do Brasil, é o palavrão excessivo, algo pesado algo que é agressivo mesmo né? então aqui como nós somos amigos, não tem essa né, ô oh, filha da puta, que saudade de você, outra coisa muito importante é o algaritmo do youtube caralho cuzão, nem sei desses bagulho, você desse vídeo aqui mano, calma, isso tem a ver com você, porque você pode estar tá perdendo conteúdo do Cateroide, e conteúdo de um monte de canal que você talvez nem lembre mais que existe, o que está acontecendo é que você mesmo inscrito do canal, você não está recebendo notificação de vídeo novo, aí você fica lá no canal do cara, porra cuzão, posta vídeo aí, não faz vídeo nenhum, mano. aí o cara já publicou três vídeos e você não viu ainda, então por isso que é muito importante quando você se inscrever no canal Cateroide, vamos seguir aqui o exemplo, após se inscrever, clique nessa engrenagem, e clique aqui ó, enviar para mim todas as notificações desse canal, clicando Como você será notificado? Dispositivo ou móvel e também por e-mail Clique em salvar Pronto, a partir de agora, no YouTube, todos os vídeos que eu fizer vai chegar na sua timeline e vai estar tá tranquilo Pô, cuzão, não tenho PC não, mano, vejo pelo Trabit aqui e pelo celular também aí, mano calma, você que está acostumado a soltar um barro e assistir nossos vídeos, tanto pelo celular quanto pelo tablet, você pode fazer o seguinte, acompanha o exemplo nesse sininho que está na tela, nesse negocinho, você precisa clicar nele, clicando nele, ele vai ficar escurinho com essas aspinhas em cima, mostrando que agora você vai receber, você receberá notificações sobre esse canal, pronto, vai receber no celular vai receber no seu PC, na porra toda, feito isso já era, pode porra do celular que tá travando, que nossa, virou tudo isso não só para o Cateroide, quanto também para qualquer outro canal, fazendo o isso você não perde o conteúdo daquele canal que você gosta Graças a Deus O Cateroide tem uma média de views muito alta Comparado com outros canais que tem mais de 100k de inscritos Que prova que a galera tibiana é firmeza E curte o conteúdo E nós estamos fazendo um trabalho bom pra vocês Por isso, venho alertar vocês do próximo assunto Clickbait Carai, cuzão, que porra é essa aí? Eu não sei Isso aí nem vou falar nada Vou ver isso aí, interessante. Pelo simples fato de você não receber, talvez, notificações do canal pra você assistir, muitos canais estão tá tendo que apelar para o clickbait. O que é clickbait? É aquele cara que coloca no título um assunto chamativo, apelativo, e na thumbnail também, que é esses quadradinhos que você está vendo na tela, isso aí se chama thumbnail. Assunto totalmente chamativo, fim do canal. Ah, se entra no canal do cara, não tem nada dessa porra. Isso é clickbait. Pô, oh, Cateroide, mas isso aí é pro cara fazer lá pra ganhar views. Se você curte esse tipo de conteúdo, onde você se interessa pelo título, mas dentro do vídeo não fala nada sobre aquilo pra você, ok? Então, ok. Mas eu venho alertar vocês pra esse caso. Passa um pano. É uma thumbnail simples, mostrando que realmente é as coisas E você entra e você vê o que tá no título e você vê o que tá no thumbnail Nunca fizemos nada apelativo, nunca enganamos vocês com o conteúdo que está no canal Sempre uma coisa da hora pra você ver e ser aquilo mesmo Então não clique nesses vídeos que tem essa parada de clickbait Dê dislike, se, se você clicou e você viu que era fake o bagulho Dê dislike mesmo, porque essa galera que tem uma quantidade alta de inscritos O like é muito importante, que faz com que o vídeo deles apareça na home do Youtube Coisa que pra nós aqui com quase 90k de inscritos é muito difícil aparecer um vídeo nosso na home, né? O dia que aparecer nós bomba também. Então o que a gente cobra aqui pra vocês é que a gente seja apenas truta, próximo, tá ligado? Eu me dedico a vocês quase o dia todo por um conteúdo bacana, então o que eu peço pra vocês é isso. Clica lá no, na engrenajinha segue os passos que eu ensinei vocês. Porque em momento nenhum eu apelei na thumbnail, eu apelei no título. Nada, sempre fiel com vocês do conteúdo, sempre trazendo algo bacana pra vocês. Então eu me sinto ao dever de poder pisar. Isso pra vocês também, fechou? Então você que já é de casa, já deixa o seu like Também, se você tá chegando agora, seja bem-vindo Você pode também se inscrever No canal e começar a receber um conteúdo bacana Sem clickbait, sem nada de Apelativo pra você, e vamos chegar Ao 100k em breve, hein, fique esperto Obrigado a todos por seguir o meu canal, um forte abraço Até mais